Bem-vindo à Khan Academy! Nesse vídeo, vamos fazer a soma de dois números com vários dígitos. Vamos colocar o maior em cima. Então, temos 233.930. E vamos colocar a dezena do milhar embaixo da dezena do milhar, ou seja, 4. 8 milhares embaixo da casa do milhar. Então, nós temos 8, 0 na casa das centenas, na casa da centena, temos 2 dezenas, vamos colocar na casa da dezena, e 9 unidades, vamos colocar na casa das unidades, e agora vamos somar. Então, vamos começar de trás para frente, ou seja, vamos começar pela casa das unidades. 0 mais 9 não tem problema, 0 unidades mais 9 unidades, vamos ter 9 unidades. Vamos para a próxima casa. Nós temos na casa da dezena 3 dezenas mais 2 dezenas, vamos ficar com 5 dezenas. Até aí, tudo bem. Agora, na casa da centena, nós temos 9 centenas com zero, vamos ficar com 9 centenas. Beleza. Agora o problema está aqui. Na casa do milhar, 3 milhares com 8 milhares, não temos um algarismo que represente 3 mais 8, 11. O que nós podemos fazer é o agrupamento, ou seja, 3 mais 8, 11, então nós temos uma milhar e uma dezena de milhar, porque uma dezena de milhar mais uma milhar são 11 milhares, que é 3 milhares mais 8 milhares, 11 milhares. Então, está correto. Fizemos a regra do agrupamento. Então, vamos para a próxima. Na próxima, temos uma dezena de milhar, mais 3 dezenas de milhares, mais 4 dezenas de milhares, temos 1 mais 3, 4, mais 4, 8 dezenas de milhares. E agora, na centena de milhares, nós temos 2 mais nada, que ficaremos com 2. Portanto, a nossa soma fica sendo 281 mil, 959. Espero que você tenha acertado. Acompanhe o curso da Khan Academy e até o próximo vídeo.